Félix Vanderlei, que tinha um poema belíssimo sobre a raiz quadrada. O tema hoje aqui é matemática. A matemática atrapalhou ou lhe ajudou na sua vida? Tem gente que acha, como eu, que atrapalhou mais do que ajudou. Mas quem vai responder aqui é o professor Damião. Professor Damião, antes da gente entrar no tema de matemática, eu quero lhe perguntar, quem é o professor Damião, de onde vem e para onde vai? Bom, eu sou o professor Damião Araújo, professor atualmente na Universidade Federal da Paraíba, no Departamento de Matemática. É, sou professor também associado ao Programa de, de pós graduação em Matemática da UFPB, onde nós temos cursos de mestrado e doutorado em Matemática. É, também sou pesquisador do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento de Pesquisa. É, sou pesquisador nível 2 e, atualmente, também sou membro do ICTP, que é o, é o Centro Internacional de Física Teórica da Itália, em Trieste. Fica sediado aliado em Trieste. E atualmente desenvolvo pesquisa em matemática pura, na área de educações diferenciais parciais, que é um, pode assustar um pouco, mas, mas é, a gente desenvolve é, pesquisa em matemática pura, mas sempre também com viés na educação. Eu atuo também na graduação, sou professor da, da, da graduação e, e, e tenho atuado também no passado, não tão distante, também no ensino médio, é, nas escolas, em algumas escolas públicas do, do estado do Ceará e, e por Sim. aí estou aqui. E eu quero lhe perguntar o seguinte, é uma pergunta que muita gente se faz, e eu já me fiz essa pergunta. Para que serve a matemática, por exemplo, para um sujeito como eu, que veio para uma área de humanas? A sensação que eu tenho, é apenas uma sensação, é de que ela mais me atrapalhou ao longo da vida do que ajudou. É isso mesmo ou eu estou equivocado? Não, ela tem mais ele ajudado. É. Né? é. Agora, quando você percebe que há matemática, você tem um pouco de repulsão e acha que ela está lhe atrapalhando, mas... Se você passar régua na sua vida, você acha você vai entender de fato que a matemática tem muito lhe ajudado e não atrapalhado. É, em tudo que, que, que você usa do acordar ao dormir, você está usando matemática de fato, não percebe. E acha que matemáticas são apenas formas aleatórias, sem nenhuma conexão com o mundo real. E para você, essa definição de matemática é o que lhe traz a deficiência, a a dificuldade e aí o desprazer pelo, pelo, pelo tópico de estudo, né? pela matemática, no caso. Como é que está o Brasil no ranking mundial da matemática? Como é que a gente se posiciona? Eu já ouvi dizer que nós estamos muito mal. E na, quanto menos matemática na vida do país, mais a gente perde a capacidade de, de competitividade. Isso procede? Claro. É... Bom, eu gostaria de, de falar do impacto da matemática eh, na sociedade e, e aí eu cito um exemplo que é um estudo Fique muito, à Fique muito à vontade que é um estudo feito pelo Reino Unido eh, para saber qual é o impacto da matemática da pesquisa matemática avançada dentro do PIB do país né? e constatou-se que esse, esse impacto era numa, numa média de 18% do PIB do Reino Unido e as vagas de empregos também são 10% relacionados a vagas para matemáticos, para coisas que torneiam a matemática mais avançada, mais robusta. E, bom, e qual é a lição disso? A lição disso é que você pega um país como o Reino Unido, que já é um país estabelecido de certa forma, e apresenta um impacto diferenciado de 18%. Se você levar isso para a realidade do Brasil, por exemplo, que é um país em desenvolvimento, essa, esse impacto ele, ele pode ser mensurado ainda maior, né, comparado com, a, com um país já desenvolvido. E, e há um, todo um esforço, pela comunidade científica, de que a matemática ela melhore, de fato, desde o, do, sim, o nível básico ao, ao nível de pesquisa. No né? Brasil se estimula a matemática, eu me lembro que até um dia desse, por incrível que possa parecer, no século 21, no colégio Antônio Bento, na minha cidade de Serraria, não tinha professor de matemática. E pra, no século 21. E para que fosse, chegasse um professor de matemática lá, eu trabalhava no sistema Correio, e o camarada foi dar uma entrevista, o secretário disse, secretário, ajude lá, bota um professor lá. Talvez, se eu não tivesse feito isso, eu ainda estivesse sem professor. Isso mostra que a, a o país valoriza pouco a matemática, não? É, valoriza pouco a matemática e, mais no âmbito mais geral, valoriza pouco o professor. Né? Se você pensar bem, eu acho que a profissão de professor, ela, ela de fato é a, a, a que sente mais, porque é pouco valorizada. E pessoas que nascem com o ao ensino da matemática, nesse caso, elas acabam optando por outros áreas. Porque vão ter uma, uma, uma estrutura precária de, de, de, de trabalho e, claro, como consequência disso, um péssimo salário. Né? E, e é isso. Você... O senhor se arrependeu de ter sido professor, ter tomado esse caminho? Se tivesse essa opção hoje. Me permite chamar de você, você é muito por favor, jovem. Por favor. Você iria ou não iria? Se arrepende de ter? Não me arrependo, não me arrependo. De fato, é, na minha infância, é, a minha perspectiva era, por exemplo, ser um jogador de futebol. Ah, isso aí é de todo mundo. É, Eu já e... pensei isso também. Eu já sonhei ser Pelé até. É, não, é não. Ser, não sonhei pouco, não. É, até hoje, jogo minhas peladas por frustração a não ser um jogador. Xadrez! Mas, jovem xadrez, jovem. tive contato com xadrez quando era mais novo. Mas a, a matemática ela surgiu, isso é impressionante. É, por conta de um professor muito ruim que eu tive. Né? A, que, a sua história com a matemática. É, conta aí, é interessante. A, a, Como foi isso? O meu professor, isso era a sétima série do ensino fundamental Aqui em João Pessoa? Não, isso foi no interior do Ceará, na cidade chamada Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. do Norte, Norte. isso. Hum, e, e aí? O professor, ele, ele era muito ruim didaticamente. Ele não, ele não tinha talento para tal coisa. E ele me desafiou. Né? Ele me desafiou porque ele me chamou de burro e que eu não sabia de, das coisas que, que torneavam o ensino, o que ele ensinava. E eu era um pouco também, uh, vamos dizer assim, um pouco danado na turma. e assim Ele ele, ele gostava muito de, de me marcar e colocar para fora, de sala conversava de aula. Conversava muito. que eu conversava. Eu era, eu era assim, até porque eu era desse jeito. A matemática não era, não era prazerosa, não era uma coisa atrativa. Então, bom, o que, que eu vou fazer na escola? Eu vou conversar com meus amigos, que é a coisa mais mais agradável que tem. E, bom, e para uma criança, um sujeito de seus 11 anos, isso era muito, perfeitamente natural. Mas aí ele ele não tinha uma sensibilidade para tratar com crianças, e assim, me colocava fora da sala. E aí, o que eu percebi? Que eu poderia dar uma resposta para ele. Eu era tirando notas boas na turma. Né? E aí comecei a tirar notas boas, e ele fico, começou a ter respeito por mim. né? E quando eu me peguei, eu, eu entendi que também eu gostava de matemática. Eu gostava do padrão. A matemática é a ciência dos padrões. né? Então, o padrão da coisa me levou a, entender, a gostar disso. A, a, a, a, a que eu perseguisse a questão do padrão. Padrão numa placa de, de, de, de ônibus que eu via, padrão uh, no movimento de uma pedra quando você joga isso. É, o que que eu, qual é o padrão dessa pedra? Qual é o movimento que ela tem? Padrão, por que, que essa mesa é redonda, por exemplo? Então, eu fiquei fascinado por padrões e fui conseguindo acessar. e disse, ah, oitava série eu já queria fazer matemática. E na minha região não não, ia, não não haveria outra opção senão fazer licenciatura em matemática. é Essa questão Acabei... de, de algumas pessoas não simpatizarem muito com a matemática pode ter a ver também com a didática do professor, o método de ensino, que tem professor que torna a matéria terrível né terrível. Pela, pela maneira dele ensinar. Ou não tem nada a ver? Tem também, tem? mas eu acho que, na verdade, a coisa é mais geral. Eu acho que a sociedade não respira o mínimo de matemática, né? É, né? É, dizem que cerca de 33% das pessoas não sabem, por exemplo, é, manipular uma porcentagem, por exemplo. Isso não. é, isso passa assim, isso passa um ar de que a matemática é uma coisa difícil. E dentro de casa o, o estudante, a criança, ela recebe do pai também a mesma coisa, que matemática é um bicho papão, uma coisa difícil e que ela, de fato, tem que ser desconectada da sociedade, sendo que é o contrário. A matemática está em, tá em todo lugar. Eu posso ap apontar aqui nesse estúdio, por exemplo, vários exemplos onde a matemática ela se concentra. No meu braço tem matemática. Tem matemática, né? claro. O tempo é matemática. O tempo é matemática. A, a contagem do teu relógio é uma matemática. A contagem, isso surgiu a, nos primórdios quando o homem começou a entender a ideia de contar. E o tempo surge aí. O tempo, o tempo é, é datado com a quantificação. A música, né? A, música, a escala musical que Pitágoras dividiu. Frações. Frações. Né? É você é como se você pudesse escutar as frações. Exatamente. É como se a matemática ela ganhasse voz quando você toca um instrumento musical pela oitava, pela... Então, assim, isso isso é, é... Quando quando você traz isso para sala de aula, por exemplo, eu acho que o aluno ele tende a, a, a gostar de música, que é uma coisa cultural e belíssima, mas também Sim. agrega isso à matemática... E não hum. associa isso a uma coisa ruim, a uma coisa... Você já, já estudou teoria musical? Já há pouco, tem tudo, mas tem tudo a tem ver. tudo a ver. Tem tudo a, a, ver. A, a divisão, o, o, o, o compasso é todo matemático. Tanto é que na partitura você tem 2 por 4, 3 por 4. Tem tudo a ver com... Aí você junta a matemática, aquela divisão com as notas e dá a melodia. uma coisa é, fantástica. É impressionante. A experiência é boa. A experiência é ótima. Eu, quando eu tive a oportunidade de conhecer um doutorando em música, e ele, ele, ele atuava numa área que ele fazia, é, criava novos arranjos musicais. Certo? E ele me mostrou um livro que era dali que entendia o um padrão musical para poder construir novos arranjos. E eu fui ler esse livro e ele tem uma matemática muito avançada, por exemplo. Então, assim, isso me encantou bastante, né? Você lembra do título do livro? Não, mas. Não, né? Mas depois me mande, viu? Por favor, por favor. Pois fazer é. Isso. E nós vamos fazer um breve intervalo agora, que vai ser a hora da dica cultural. E a dica cultural tem tudo a ver com essa entrevista. Hum. A dica cultural é esse livro que você está vendo aí na tela, O Último Teorema de Fermat. Um livro maravilhoso. Eu li há muito tempo, mas muito interessante. E a propósito do Teorema de Fermat, eu queria lhe perguntar o seguinte. Alguma vez o senhor, você já teve cara a cara com um problema que não conseguiu resolver? Problema matemático. Então, é, eu como pesquisador... Eu tenho problemas matemáticos em mente que me desafiam constantemente e são problemas no níveis assim que se você resolve você é você ganha um notório reconhecimento da academia matemática internacional é, e, é, e é muito interessante falar isso aqui para vocês todos porque você explicita também uma série de atividades que acontecem na Paraíba e com Profissionais que pesquisam a nível internacional. A matemática? Sim. E yeah. é? Fale aí sobre a pesquisa da, no campo da matemática na Paraíba. Nós temos feras, é uma pesquisa muito profunda, enfim. Bom, Como é que se pesquisa a matemática na Paraíba? A matemática na Paraíba, ela basicamente se concentra no estudo da matemática pura e um pouco aplicada também. É, nós temos áreas em geometria, análise, probabilidade, é, Álgebra. E são, são teorias puras, assim, bem abstratas, mas que têm rendido ótimos frutos no quesito da quantidade, da qualidade da produção científica da Paraíba. Isso na Universidade exemplo. Federal? Isso na Universidade Federal da Paraíba. Aí eu queria lhe perguntar o seguinte, é, esse livro, O Último Teorema de Fermat, um sujeito que é um curioso da matemática, me parece, faz muito tempo que eu li, mas me parece que ele na verdade era médico, mas ele criou um teorema... E a comunidade, o mundo da matemática, o mundo que eu digo, o mundo mesmo, uhum. passou 300, se não me engano, 350 anos, vieram e resolveu essa, essa história em 1990. Que, qual é o mistério daquele teorema, uma coisinha desse tamanho, que passaram 350 anos para... Re... O senhor resolveria aquilo? Não. Você? Não é que Por dizer... que não? Ele não é professor de matemática? É, Aí eu pessoa... já estou lhe provocando, viu? Claro, claro, claro. É, na verdade, a... Eu diria que não, por conta da área de atuação que o Fermat ou que o Andrew por exemplo, ele atua, pra, ele usou essas ferramentas, esses mecanismos para atacar esse problema. Eu não, não vejo até que ponto a minha área de atuação, que é equações diferenciais espaciais, ela tem uma, tem uma conexão a, a esse problema em especial. É, mas bom, falam-se que tudo na matemática está conectado, não? Né? Então, bom, é, quem sou eu para dizer que isso se vem a, a estar longe do problema que você está propondo, que é a questão do, do teorema de fermar, não né? Pois é, e o, o, com relação ao professor de, mate, o professor de matemática, é, na universidade, no campo federal, ainda tem um salário de um milhão, um padrão de vida melhor, mas o professor de matemática do, do ensino médio, do ensino fundamental... O que, é que ele pode, o que é que se pode fazer para se reconhecer a importância do professor de matemática? Você, você gastar dias, meses e anos queimando, prestando, para dar aula num colégio desse, ganhar um salado de miséria. Isso vai até quando? É, eu... E é isso que justifica, por exemplo, a, a matemática, ela está no seleto grupo, né, da, da IMO, que é a União Internacional de Matemática. E que... Coloca ela no, no grupo, seleto grupo do, do, do Grupo 5, que é o grupo do, dos países mais envolvidos em matemática do mundo. Mas isso por conta de uma produção científica, de qualidade e de quantidade relevante, que foi feito isso nos anos 70, com algumas ações, é, e principalmente na, na, na estruturação das universidades federais. E, bom, é meio que nós estamos agora colhendo esse, todo esse fruto. E esse resquício vem também aí. Você tem um professor da universidade, com um salário diferenciado, mas só chegou até aí a questão da, do apoio à educação. Então, eu acho que se deve, se deve colocar apoio em todas as frentes de, de, é, da educação, desde a educação básica à educação superior. E, e, esse, e não há esse equilíbrio, né? nós ainda precisamos investir muito no ensino básico. Quem é a maior autoridade hoje na área da matemática na Paraíba e quem é o cara que deixou... Quem é o Pitágoras da Paraíba, aquele que deixou uma história na matemática? Ou não tem isso? Na Paraíba, ah, eu acho que, é, pelo, bom, eu vou falar em relação a João Pessoa, basicamente a, a matemática que está em torno de João Pessoa, eu, eu, eu destacaria o trabalho do professor João Marcos do Bezerra do O. É de que universidade? Da Universidade Federal da Paraíba. Ainda atuando. Ele atualmente se encontra como professor, ele, ele é professor aposentado da universidade, titular, mas ele agora se, atu, é, se encontra na universidade de, é, universidade de Brasília, UNB. Já levaram para lá? Já levaram para lá há pouco nada tempo. Nada. E, e é uma perca considerável porque ele construiu toda uma, uma vida dentro do, do nosso departamento. Quando ele chegou, o departamento apresentava, assim, poucos, poucos... Fale um pouco sobre a história desse cara para as pessoas entenderem. Ele elevou o departamento, melhorou o departamento, melhorou o ensino da universidade. Afinal, por que ele se destaca tanto? É... Bom, ele não é tão reconhecido pela, pela comunidade, porque, enfim, a matemática não é uma coisa comum à sociedade. Né? Então, assim, acaba Mas que... na comunidade acadêmica... Mas dentro acadêmica. da comunidade acadêmica, o professor João Marcos, ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, por é. exemplo, coisa que o paraibano não sabe. Natural de Pombal, no interior da Paraíba. Mas que então, cidadezinha isso... para dar crânio é o é... tal de Pombal, não é? Pombal, parece que tem que, tem que fazer um estudo ali. Celso Furtado, esse aí, tem um monte de gente... Leandro Gomes de Barros, o maior cordelista do Brasil, Exato. a cidade, Exatamente. conhece Pombal? Conheço, Cidade conheço. maravilhosa, eu, eu, eu, minha menina estudou lá no UFCG e eu ficava impressionado de manhã, não precisa o carro do lixo passar não, as pessoas varrem as suas, tem a cultura do aseio da limpeza, né? É. E, e, no dia seguinte, o vizinho da frente bateu na minha porta e disse, olha, eu moro aqui, o que o senhor precisar, a gente está tá ali Perfeito. se vindo. É uma cidade maravilhosa. Fiquei encantado com Pombal. Mas vamos voltar à matemática, falar um pouco sobre, ainda mais sobre o seu professor aí. É, o professor João Marcos, ele, ele, quando ele retornou, ele chegou à, à Universidade Federal da Paraíba, ele, eu acho, eu lembro, ele era apenas mestre em matemática, mas ele chegou também num ambiente que não havia nenhuma perspectiva de pesquisa, por exemplo, de educação. Havíamos é, apenas as, os cursos de graduação e talvez algum curso de especialização. E hoje você vê a universidade com 60 professores de matemática no departamento e apresentamos aí um, um doutorado em matemática, ou seja, a Paraíba Já pode um se orgulhar né? que existe um doutorado em associação com a Universidade de Campina Grande. Nós temos na Paraíba dois cursos de mestrado, que é um em Campina e outro aqui, e esse curso de mestrado, ele vem com o trabalho, claro, de todo mundo do departamento, né? Tem todo mundo, tem mais assim, é uma, sim, colocando como uma, um símbolo desse crescimento, eu colocarei o professor João Marcos nessa E esse vanguardia. pessoal que termina o mestrado de matemática? Bom, terminei o mestrado de matemática, e aí? Fica por aqui, vai embora, como é que é? é... Existe, existe, por exemplo, como no futebol, olheiros de grandes empresas que ficam na Universidade de Adolino. Rapaz, aquele cara é o crânio da matemática, chama ele ou não tem isso. Tem isso, sim. Tem? Tem. É? tem? Cada universidade ela quer montar seu melhor time, por exemplo. Ah, e tem isso também, tem, né? Tem, claro. E se você se destaca na universidade, por exemplo, se você se destaca aqui na universidade, pro provavelmente você vai ser aliciado, num bom, bom sentido, é a, a trabalhar em grandes universidades. Do sul, por exemplo. Nós temos muitos nordestinos que, que brilham hoje nas universidades do sul, como a Unicamp, a USP, e a UFRJ, a, inclusive o IMPA, por exemplo, que é o Instituto de Matemática de Punia Aplicada Quer dizer que a nossa universidade, não sei se estou, estou enganado, prepara bem o cara, aí a galera lá de fora diz chama aquele cara lá da Paraíba que, e a gente perde. A... Por quê? não fica aqui? Lá é, tem mais estímulo lá? Então, é, infelizmente, não é só a Paraíba que sofre com, com isso, mas o Brasil já sofre com isso. É, ultimamente nós temos perdido muito investimento em educação, em ciência e tecnologia, e esses, essa perca de investimento é, fez com que os profissionais, os maiores profissionais nossos foram, fossem é, convidados a participarem de programas no exterior. E é, né? é? Assim, nós temos percas significativas de professores que poderiam agregar muito à nossa ciência e educação brasileira e que hoje atuam no exterior. Professor, infelizmente nós estamos sob a ditadura da matemática, que ao é o tempo, tempo claro. Não podemos <risos> não podemos ir adiante. Eu quero lhe agradecer por essa Obrigado. entrevista esclarecedora. É. E outra vez a gente bate outro papo e eu fico lhe devendo o poema de Félix Vanderlei que eu vou lhe mandar. Ótimo. Certo? Tá ótimo. O programa... A entrevista terminou. O programa não. Agora é O Fundo do Poço. E agora o quadro O Fundo do Poço. Você vai saber quem nós vamos colocar ou quem nós vamos tirar do fundo do poço. A sugestão é do fofoqueiro aqui, Juvino, serrariense... Mas fofoca, sabe da vida de todo mundo, viu? Inclusive daquele secretário que comprou uma mansão por 3 milhões de reais. ouvindo tu te de Juvinho. Diz aí. Vamos tirar, é? Quem é? Ixi, Maria. Ih, leve. Maneiro. Enlu, em empresa municipal de limpeza urbana de João Pessoa. Saiu do fundo do poço porque botou mais 300 pontos com aqueles saquinhos para cole coletar, perdão, as fezes dos cachorros na orla marítima. Nos bairros dos pobres não tem não, só tem bairro de rico. Mas vai voltar, Dona Elu, a senhora vai voltar para o fundo do poço, porque eu estive lá com minha cachorrinha Lola, que eu quero muito bem, ela fez cocôzinho na praia de Tambaú Quando eu fui pegar o saquinho para recolher o cocô, não tinha nada. Aquilo é tudo enganação, viu, da senhora? Fundo do poço. Vai voltar. Fique aí e não sai tão cedo. O historiando está chegando ao fim. Hoje tivemos uma entrevista com o professor e pesquisador de matemática, Damião Araújo. A indicação, perdão do livro O Último Teorema de Fermat na Dica Cultural e o quadro Fundo do Poço. Você gostou do programa de hoje? Então não esquece de curtir, deixar suas impressões, compartilhar com os amigos. Este e outros programas você assiste na tvdogordinho.com.br. Até a próxima!